dois, três, vai, um, dois, isso, três, quatro, cinco, vai fazendo, vai contando, isso, desce devagar. Isso no queixo, no queixo. Vambora, no queixo, vai, vai embora. Você consegue, você consegue. Bora. Isso aí, estica o braço todo. Mais devagar. Junta essa mão, junta essa mão. Bora. Conta alto. Isso. Vai, vai, minha amiga. Isso. Levanta. Isso. Vambora, continua, hein? Continua, vai, vai, Dois. vai, ó, sobe, sobe esse cotovelo, isso, vambora, vai, vai, vai, vambora, vai, vai, vai, para não, isso, para não. Isso, vai, vai Vambora Só 40, só 40 Isso bora. Desiste não, vambora Continua Não para, para de falar, vambora Vambora Isso Vambora Força, força Faz força, faz força Isso, vambora Isso 40, parou Isso aí Sentiram bem? Vamos lá. 3, 2, 1. Vai, sobe. Isso. Agacha, agacha para pegar. Joga no peito, sobe. 1. Um. Vamos embora. Agacha, dobra essa perna para pegar. Isso. Isso. Vamos embora. Isso. Abaixa, abaixa, abaixa essa perna, desce minha amiga, agacha mesmo, agacha, isso, vambora, isso aí meu querido, isso, vamos lá minha amiga, isso, isso, subiu, perfeito, vambora, vambora, só 15, só 15, vai, vambora, isso, vambora, isso aí Vai pegar agora o peso, colocar a barra aqui Abrir a perna e vai fazer agachamento Só esse movimento aqui Tá ok? Vambora, isso aí Pra trabalhar bem Vamos lá? Isso aí Três ó, só pegar a barra e colocar aqui na direção do isso aí, do peito, isso aí. Vamos lá. Três, dois, um, vamos lá. Um, dois, só descer. Vai. Conta. Isso. Na frente, na frente. Vai. Isso, desce mesmo. Isso, bora. Isso, minha amiga. Vai. Perfeito. Isso. Mais devagar. Desce mais devagar. Isso. Vambora. Isso. Só 25. Só 25. 25. Vambora. Bora. Bora. E fechou em 25, perfeito! Agora nós vamos fazer desenvolvimento alternado. É o seguinte: vai pegar a barra à frente, abriu a perna, foi um à frente, voltou, desceu, um atrás, subiu, desceu, um à frente, subiu, desceu, um atrás, tá ok? Eu vou fazer a contagem pra vocês. Vamos lá! Você recruta parte anterior do teu ombro, que é a parte da frente e a parte de trás também vamos lá também pega trapézio pega trapézio, pega tudo vamos lá, segura um, vai um, subiu, desceu atrás isso, subiu, desceu aí vem a frente isso, vai vai fazendo isso isso aí Vai, isso aí, minha amiga. Só não joga tanto lá atrás, não. Joga aqui na nuca. É, desce, desce agora. Desce aqui. Isso, só não bate. Vambora. Vai, continua. Não para, não. Isso aí, minha amiga. Vambora. Isso. Bora, vambora, meu amigo. Vai, vai. Pô. Quero todo mundo forte. Vambora. Vambora, vai ficar forte. Isso. Vai. Vai. Vambora, só mais duas, vai, só mais duas, só mais duas, vambora, isso, bora, bora, isso, parou, descansa um pouco que eu tô vendo que vocês estão...